Pode usar o pornô. Eu não sei o eu consigo ir pra baixo. Não uso o pornô. Como eu vou tem que, falar? Tem que apertar mano. Hum. Não! Amor, caralho. <risos>